Um projeto Escola Secundária de Penafiel. Estamos perto do Jacques Vicirne Brinheiro e, dentro desta estrutura, estão os pigmentos fotossintéticos que vamos estudar. Aquele orifício é um estoma. Através dele, por exemplo, entra o dióxido de carbono e é libertado o oxigênio. Vamos ver as células do parênquima clorofilino, responsáveis pela realização da fotossíntese. Isto é a célula vegetal. Cada uma das estruturas que se observam designa-se por organito. Ali está o núcleo. Acolá o retículo endoplasmático. A mitocôndria. Mas estes, no nosso contexto, não são relevantes. Esta é a parede celular, uma estrutura rígida e resistente que protege a célula e o seu conteúdo. Vamos ter que a destruir para extrair os pigmentos. E aqui mesmo está o cloroplasto. É aqui que se encontram os pigmentos que queremos extrair Estes organitos verdes são os cloroplastos. Vamos entrar. Aqui. Estas estruturas achatadas são os silicoides. É neles que se encontram os pigmentos fotossintéticos. Eles têm como função absorver a luz, desencandeando as reações fotoquímicas da fotossíntese. Os diferentes pigmentos, clorofilas e carotenoides, absorvem diferentes comprimentos de onda da luz solar do espectro visível. Já abordámos em vídeos anteriores, lembram-se? As clorofilas A e B são verdes, uma vez que absorvem quase todos os comprimentos de onda, ou seja, cores, exceitando o verde. Já os carotenoides não absorvem os comprimentos de onda correspondentes à laranja e ao amarelo.